O Tiririca deu uma entrevista à Folha de São Paulo e depois de ler essa entrevista, eu acho que ele, com 45 anos, na verdade, tem idade mental de uma criança de 5 anos. Perguntaram por que ele decidiu se candidatar, ele falou que recebeu o convite, conversou com a mãe dele e entrou nessa de cabeça perguntaram sobre o PR, o partido dele, quais são as propostas, e ele responde, cara, com sinceridade, ainda não me liguei nisso aí não. Porra, mas se você é candidato, você não sabe nem quais são as suas próprias propostas, porque não são suas, né, na verdade. Sempre que o repórter pergunta o que ele vai fazer, ele fala que vai ajudar os nordestinos, que tá tudo no papel, e tá tudo beleza. Só que ele não sabe dizer o que é, ele não sabe nem quanto custa a própria campanha. O repórter pergunta se o Francisco, que é o nome dele real, sabe o que faz um deputado? Ele responde, com certeza bicho, entrei nessa estudei para esse lance, conversei muito com a minha mãe, o que você conhece sobre a atividade de deputado? Para te falar, não conheço nada, não sabe nada sobre a Câmara Federal, fala que é um tal de Manieri que cuida da parte legislativa não sabe nem explicar quem é o cara, fala que se for eleito vai continuar na TV, deputado já não trabalha segunda e sexta, então você imagina em quem votou para deputado na última eleição? Para falar a verdade eu nunca votei, sempre justifiquei meu voto, caramba, esse tiririca é pior do que eu pensava. E o pior ainda é ver a comunidade do Orkut. Eu volto tiririca, 46 mil pessoas, sendo que há poucos dias era 30 mil. É isso aí, se for retardado, você vai voltar dois, dois, dois, dois. Não tem nem capacidade nem para mudar o mundo, cara. É lamentável, cara. Olha a situação que chegamos. E antes que alguém fale alguma coisa, questione por que eu não falo de outros candidatos, falo sim, falo do Collor, falo do Sarney, falo do Roriz, Maluf, mas o Tiririca pode até ter boa intenção, mas não tem preparo nenhum para assumir esse cargo. Na verdade eu acho que ele vai ser um boneco, um fantoche. Ele está sendo usado pelo PR, pelos assessores, por quem está atrás. E na verdade ele não vai ter vontade própria nenhuma. O Congresso Nacional não é lugar de palhaço. Não é colocando artista, palhaço, que vai resolver a situação. Mas se você pensa o contrário, quem sou eu para te convencer, né? Depois vamos ver o resultado, né? Quatro anos amargando. Vamos ver o que acontece.